É, bom, pessoal, boa tarde. É, meu nome é Sérgio Fialho, eu trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Na realidade, eu sou um professor que já me aposentei, mas continuo trabalhando lá. Hoje em dia, eu sou diretor do Núcleo de Redes Avançadas da UFRN. Eu, há dois anos, estou coordenando um projeto é, para... O Estado do Rio Grande do Norte Que vai dar suporte A todas essas aplicações Que nós estamos vendo aqui A todas essas é, Preocupações da gente né é, Aplicações com segurança Ou todo, todos esses aspectos né? é, De EGOV que vocês têm vindo aqui né? Para que tudo isso possa acontecer Nós todos sabemos É preciso que a gente tenha infraestrutura Que permita a, a comunicação entre essas várias entre esses vários setores, essas várias unidades, né? e esse projeto, né, que é o, é o chamado de Infovia Potiguar, ele é, eu, tô, vou, que eu vou apresentar agora para vocês, ele mostra a implantação de uma rede de alta capacidade para o nosso estado, é, que com certeza vai é, impactar é, em todos os serviços do próprio Governo do Estado aqui eh, no Rio Grande do Norte. Ah. Então, eh, a Infovia Potiguar, o que, que ela é? Essa é uma rede construída, é uma rede estadual, de, de, de escopo estadual, construída com tecnologia ótica. Vocês podem me perguntar, eh, será que não existem redes já, é preciso construir mais uma rede para o Estado? não existem redes suficientes é, construídas no Rio Grande do Norte, com certeza ah, os provedores, com certeza a iniciativa privada não ficou aguardando o governo, não ficou aguardando que, ah, que a iniciativa pública viesse a implantar essa infraestrutura que o Estado precisa né, hoje em dia para suportar toda a parte de comunicação de dados. O que a gente observa, é que essa infraestrutura implantada pela iniciativa privada, em geral, provedores de acesso à internet, ou ela é uma, são redes é, implantadas sem muito padrão de qualidade, então sem, são redes que não não disponibilizam os serviços com um bom índice, né, são redes com baixo índice de disponibilidade, uh, ou então é, são redes que os serviços oferecidos pelos provedores se tornam muito caros para um, um cliente como o Estado do Rio Grande do Norte, que tem necessidade de, de conectar muitas unidades. Né? O governo do Estado precisa conectar escolas públicas, precisa conectar hospitais públicos, delegacias. Então, é, é um número muito grande de instituições que precisam ser conectadas e, o custo disso para o governo do Estado, se for contratar isso diretamente na iniciativa privada, pode chegar a ficar proibitivo. Né? Ou o governo vai pagar muito, muitas vezes por serviços de não muito boa qualidade e de baixa capacidade. Tá? Então, são esses aspectos que justificaram a, a intenção de implantar no Estado né, essa nova rede que tem... Uh, como objetivo, primeiro, uh, implantar ou disponibilizar uh, o acesso a duas redes lógicas que são bastante importantes para, para o, o desenvolvimento do nosso Estado. O primeiro é uma rede de governo, como a gente chama, interligando todas essas, essas unidades que eu já acabei de mencionar. A outra seria uma rede mais na área de ciência e tecnologia, interligando as universidades, os institutos de pesquisa, porque, em geral, são clientes que, como eles estão à frente de é, inovação, é, são à frente de pesquisa, eles exigem, eles demandam é, uma capacidade de transmissão muito maior que um usuário comum. Né? Nós temos aplicações dentro da academia, é, em geologia, na física, é, em uma série de setores que a, a, a demanda, a capacidade que a gente precisa de transmissão e a, a, a taxa de transmissão, a velocidade, não pode ser é, qualquer. Né? A gente precisa, muitas vezes, taxas já na faixa dos gigabits por segundo e isso não é barato para contratar da iniciativa privada. Tá certo? Então, esses são ah, os principais objetivos dessa rede, que é uma rede que, com uma características próprias, né, com características especiais. Esse projeto, ele foi concebido, ele foi elaborado e foi coordenado por uma equipe dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, especificamente no núcleo de redes avançadas, né, no ponto de presença é, da Rede Nacional de Pesquisa no Estado, foi desenvolvido esse projeto e é, encaminhado aos órgãos competentes do governo. Ah, inicialmente, ah, houve um acompanhamento por parte eh, da equipe do Estado, com a UFRN, para determinar pontos de interesse, para determinar locais que deveriam ser inicialmente ah, é, servidos por essa rede. tá certo? É, essa iniciativa, ela, o ponto de partida dela é, é uma rede é, que é já existe há muito tempo, é uma rede ótica que já existe há muito tempo, é a rede da Companhia Hidrelétrica de São Francisco, a CHESF. Essa rede, eu estou mostrando aí no Nordeste, né? essa rede ela já interliga praticamente todos os estados do Nordeste. Então, são redes de fibra ótica e que usam uma tecnologia de implantação extremamente confiável. Né? É uma tecnologia de rede chamada de OPGW, as fibras óticas dessa rede, elas vão no, nos cabos de aterramento daquelas torres de transmissão que a gente vê, né? quando a gente está dirigindo pela estrada, a gente vê aquelas torres enormes de transmissão, a fibra ótica vai transmitir vai, uh, uh, ela é encapsulada né, na, na na linha de aterramento dessas dessas grandes torres então são são é uma tecnologia extremamente confiável né de grande capacidade então é, essa rede ela através de um acordo com a rede nacional de pesquisa essa rede ela já está sendo usada para é, implantar a, a a rede nacional na área de Ciência e Tecnologia, a rede que interliga todas as universidades brasileiras. Né? A, inclusive, a transmissão desse evento daqui, da Campus Party, para a Bahia, ela está sendo feita através dessa rede. Tá? É essa rede aí que está permitindo a transmissão em alta capacidade deste evento para a Bahia. tá certo? Então, é, esse, através dessa rede, é, é, pensou se na, na implantação desse dessa da, da Infovia Potiguar. né? É só para a gente perceber aqui no Estado do Rio Grande do Norte essa rede ela atravessa praticamente ela atravessa o estado todo, né? Ela para para o Rio Grande do Norte ela é, é uma, uma um recurso de grande valia, né? Vocês vêm ela vem do Ceará, né? Passa por Mossoró, Assu Curras Novo, Santa Cruz, Natal e vai para Paraíba. Então, é, houve uma oferta da Rede Nacional de Pesquisa de que, nós, que o governo do Estado usasse essa infraestrutura para construir em cima dessa infraestrutura uma rede para o Estado. Ah, essa foi a oferta que houve ah, já há uns dois anos, né, houve essa oferta do, do, da direção da Rede Nacional de Pesquisa que é quem tem o acordo com a Cheste para uso é, dessa, de capacidade nessa rede. Então, a partir dessa oferta, foi construída uma equipe né, que elaborou um projeto inicial de utilização dessa rede. Então, é, baseando-se aí nesse, nessa, nessa realidade, essa equipe, ela é, previu a abertura daquela rede da cheche nas cidades de Mossoró, de Açu e Panguaçu, em Curras Novos e em Natal. Então, vai ser feito, vão ser instalados equipamentos, equipamentos de tecnologia WDM, e vão permitir abrir a rede nesses pontos. E para chegar a esses pontos, vão ser construídos alguns trechos de longa distância. Por exemplo, um trecho que interliga a cidade de Paulo dos Ferros à cidade de Mossoró. Tá? Esse é um trecho que está previsto a construção. Um trecho que liga a cidade de Caicó a Curras Novos e Santa Cruz a Curras Novos também. E um trecho que interliga a cidade de João Câmara à cidade de Ceará-Mirim, onde nós já temos uma outra rede, né, chamada rede Giga Natal, que é de propriedade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que eu vou falar sobre ela daqui a pouquinho. Tá? Então. Onde existem esse, essas bolinhas aí, é, vermelhas, né? é, são redes que vão, que vão ser implantadas através desse, desse projeto. Né? Então está previsto em Pau dos Ferros, em Mossoró, em Assu, em Caicó, em Novos, em Santa Cruz, em João Câmara, Ceará e São Gonçalo, a implantação de redes metropolitanas dentro das cidades. Tá? O que, que é isso? É a implantação é, de um anel de fibras óticas né, chegando a várias localidades e, a partir desse anel, construir uma rede de acesso também a várias unidades de interesse do governo do Estado. Tá? É, só para a gente ter, para ilustrar né, um exemplo é, de uso dessa rede, eu trouxe aqui para vocês a, a, a rede que vai ser construída em Mossoró. Tá? É, em Mossoró vai ser construído esse anel. Aqui é um anel, um cabo de 48 fibras, né? um anel na cidade. Tá? E partindo desse anel, esse anel ele já interliga várias instituições. Ela já tem pontos de acesso em várias instituições. É, a, o FERSA, a, a UERN, a, o IFRN e outras instituições já se ligam diretamente a esse anel através de alguns locais que nós chamamos de pontos de presença. Não? São pontos de presença de tecnologia gigabit, né? são os gigapops. Tá? E a partir dessa rede, é lançado também, é lançado também ah, redes menores, né? são chamadas redes de acesso, são aquelas manchas que a gente vê ali, e todos aqueles pontinhos amarelos são pontos de interesse do governo do Estado. Tá? Então, são escolas públicas, são hospitais, como eu já falei, central do cidadão, delegacias, até algumas unidades prisionais também são interligadas através dessa rede. Tá certo? Então, é, esse é um exemplo né, é, de, de, de, da implantação dessa rede em Mossoró. Né? Há exemplo é, do que... Do, do que eu mostrei agora para a Amossola, em cada uma daquelas cidades foi desenhado, foi concebido uma rede, uma rede semelhante a essa daí, tá? Bom, uh, interligando a, a, a cidade de João Câmara, eu disse para vocês que nós contávamos com uma rede que é de propriedade da UFRN, que é uma rede que também já existe, é? Né? Essa é uma rede que é gerenciada, é monitorada, foi implantada pela UFRN e é chamada a Rede Natal, que é uma rede que vai integrar essa infovia estadual. Tá? Essa é uma rede que está pronta, né? ela desde do, em 2008, não sei se dá para vocês perceberem aqui, essa parte azulzinha, opa, desculpe, essa parte azulzinha daqui foi o que foi implantado em 2008. Tá? Esse esse centro de convivência está sendo interligado à internet através dessa rede azulzinha. É aqui, ó, nesse pontinho que eu estou apontando ali, é o centro de convivência. Tá? É essa fibra que está sendo interligada né, para chegar ao ponto de presença da rede nacional de pesquisa aqui no Estado e daí saindo para a internet. Tá? Então, é essa infraestrutura física que está servindo aqui este evento agora. As transmissões estão sendo feitas utilizando esta fibra que já existe desde 2008, tá certo? É, a UFRN ela ampliou essa iniciativa que era inicialmente do governo federal e implantou todos aqueles dois anéis grandes que vocês estão vendo aí. Né? Atualmente aquela rede saiu do município de Natal e ela atende a nove municípios aqui na Grande Natal, na região metropolitana de Natal, foram mais de 260 quilômetros de fibra ótica instaladas, tá? é, interligando um número bastante grande de instituições. Tá? A partir dessa rede, nós também implantamos uma rede de acesso às escolas públicas, que também já funciona há dois anos. É, a gente ouve dizer que as escolas públicas precisam de conectividade. Uma boa quantidade de escolas públicas já dispõe de conectividade nesses dois anos. A gente já interliga 350 escolas públicas em quatro municípios aqui em torno de Natal, com fibra ótica, tá certo? Disponibilizando um serviço de boa qualidade para essas escolas. São 170 escolas eh, estaduais, 180 escolas de quatro municípios. Tá? Essa rede já está funcionando. Então, essas duas redes, né, elas atendem a uma quantidade muito grande de instituições aqui no nosso, na, na, na nossa região metropolitana, tá certo? São várias instituições que já se utilizam dos serviços dessa rede, tá? Nós temos 152 circuitos ativos que são monitorados, tá? Do governo do Estado, nós interligamos 14 unidades da unidade de secretaria a Secretaria de Segurança Pública, né? Que está implantando, aumentando a sua rede em mais 100 unidades atualmente, todas as delegacias da Grande Natal interligadas por ela. Tá? Nós já interligamos 20 hospitais da Secretaria de Saúde Pública, tá? as 139 escolas estaduais e os 213 nas quatro prefeituras, tá certo? E a Prefeitura do Natal está agora terminando de implantar uma rede de 85 postos de saúde e outras unidades ligadas à Secretaria Municipal de Saúde e que vão integrar essa rede também. Tá? Então, essa é uma rede que já está funcionando, totalmente consolidada, tá? ela é monitorada, ela é operada pelo, por uma equipe técnica da UFRN, né? no núcleo de redes avançadas. Tá? Então, essa rede já existe né? e ela está integrando a essa, essa é, iniciativa maior da Infovia Potiguar. Tá? Então, isso foi um parênteses só para vocês, vocês perceberem o que, que a gente está fazendo. É, não só fazer um pouco de propaganda né, do que a gente faz, para vocês conhecerem, mas eu quis trazer essa, essa, essa apresentação, né, esse, fazer esse parênteses da Rede de Ganatal, porque é esse tipo de modelo que a gente deve utilizar nas outras nove cidades onde estão sendo construídas as redes metropolitanas. Tá? Então, é, é uma uma iniciativa semelhante que a gente pretende implantar em Balsoró, em Caicoco, Rádio Novos, todas aquelas nove cidades, a gente quer implantar alguma coisa semelhante a isso daí. Tá? Então, voltando um pouquinho à Infovia Potiguar, especificamente, né? o anteprojeto, o estudo preliminar para essa rede, ele já foi concluído há dois anos, quase, setembro de 2017. Tá? É, o governo estadual buscou é, financiamento junto ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Né? Na época, o governo do Estado não dispunha dos recursos necessários para implantar essa rede e buscou financiamento fora, então, junto ao Ministério. Tá? É, esse financiamento foi aprovado pelo MCTIC. Inicialmente, era um valor de 15 milhões para implantar essa rede. Né? Houve uma, a liberação de uma primeira parcela de um pouco menos da metade, 6,9 milhões em dezembro de 2017. Tá? Essa, esses recursos eles foram disponibilizados é, para a Rede Nacional de Pesquisa, que é quem está comandando a implantação, a construção dessa rede no nosso Estado. Tá? Por que a Rede Nacional de Pesquisa? Porque eles têm as condições e a expertise necessárias para a implantação dessas redes, ah, eles já implantam esse tipo de rede em, várias, em vários estados do país. Ah, e aqui no Estado, no governo do Estado, a gente tem uma, uma dificuldade muito grande de é, tocar administrativamente esses, esses procedimentos. É muito difícil. Eu brinco dizendo que o governo do Estado do Rio Grande do Norte ele foi... Ah, os processos administrativos foram cuidadosamente projetados para não funcionar, né? Para complicar a implantação de qualquer coisa, né? É. Telebrás não, não. Telebrás não, não está, não tá aqui não, tá? Então é, a RNP ela tem condições, né, de fazer isso e está fazendo muito bem feito até agora, tá? É, para vocês terem uma ideia, é um levantamento inicial que foi feito nós vamos atender com a implantação dessa rede mais de 300 pontos dentre unidades de governo né, e as unidades de ciência, eh, universidades, campo de universidades eh, federais e estadual eh, no nosso estado. Né? Mais de 300 pontos vão ser interligados nessa primeira etapa dessa rede. Tá? Uh, Para implantar essa rede a RNP ela buscou uma parceria com o setor privado. Tá? É, a ideia era dividir os custos de construção e dividir também a, a infraestrutura que foi implantada. Tá certo? Então, foi feita uma chamada pública, uh, foram selecionadas quatro empresas né, que estão compartilhando os custos de implantação dessa rede e também vão compartilhar a capacidade implantada é, da infraestrutura, né? São todos cabos de 48 fibras em que o, o provedor privado que está fazendo a parceria ele fica com o uso de 22, 22 fibras dessas 48 é, que estão sendo implantadas. Isso para o negócio dele, né? Então, esse é uma parceria extremamente interessante porque alavanca os negócios do setor privado, né? É, viabiliza a, a, a, a, a atividade econômica desses provedores e também, por outro lado, constrói essas redes de governo, essa rede de ciência e tecnologia, que se faz tão, tão necessária aqui no nosso Estado. Tá certo? Então, foram definidos três setores, tá? é, o setor leste, composto de João Câmara, Ceará Mirim e São Gonçalo, o setor do Seridó, né, incluindo Caicó, Rádio Novos e Santa Cruz, e o setor Oeste, incluindo Pautos Ferros, Mossoró, Iaçu e Panguassu, tá Então, é, existem três empresas contratadas para esses setores. Né? Então, a Online Telecom ficou com o setor Oeste, tá? a Mob Telecom é, no setor do Seridó e a InovaNet no setor Leste. Tá? Além dessas três empresas... Ah, já havia um contrato anterior da RNP com a Interjato para a construção dos anéis óticos de Mossoró e de Caicó. Então, na realidade, são quatro provedores, são quatro empresas que estão envolvidas na implantação dessa rede. Tá? É, essas empresas são todas, a Inovanet e a Interjato, são empresas do Rio Grande do Norte. Tá? A Online e a Mob são empresas cearenses. Né? Então, são empresas da região tá? que estão... É, vão se beneficiar futuramente bastante com a participação desse, nesse projeto. Tá? É, essas empresas, elas já estão, esses, essas redes, elas já estão é, em, em momentos diferentes de implantação. Tá? É, o importante é que todas elas já foram contratadas pela Rede Nacional de Pesquisa. Né? Os anteprojetos, já tinham sido todos, todos elaborados, é, uma vez que o contrato foi firmado, as empresas todas passaram a fazer um levantamento de campo, né, para ver o que, que é, implicava a, a, a implantação daquele, daquela rede conforme estava especificado ali, tá? e a partir daí passaram a, a, a elaborar é, projetos técnicos, projetos de engenharia para a, a construção da rede. Tá? Praticamente todos os projetos técnicos já estão prontos também. Tá? Uh, os do Seridó já foram todos finalizados, tá? o, os da região leste também já foram todos finalizados e do setor oeste também eles já estão prontos. Estão sob análise agora da equipe que fez a concepção das redes, né? para ver se eles estão de acordo com o que foi inicialmente especificado. Tá? Uh, os projetos do, dos anéis de Mossoró e Caicó estão em fase de finalização esse mês e devem ser entregues até o final de agosto. É, alguns desses projetos já foram submetidos à COSERN, porque todas essas redes nas cidades elas vão ser construídas é, utilizando o posteamento da COSERN. São redes aéreas, né? não, é, não é enterrado, não é subterrâneo, e elas usam o posteamento da COSERN. E todos esses projetos têm que ser aprovados pela companhia para poder começar a sua execução. Tá? Então, eh, os da região leste já foram todos submetidos, analisados e aprovados. Tá? Os, os da região do Seridó já foram todos submetidos e estão em fase de análise por parte das equipes técnicas uh, da COSERN. Tá? Eh, os da região leste, que é a Inovanet, NET, é que está mais adiantada, na realidade, eles já foram todos aprovados pela COSERN e a implantação da rede, a construção da rede, está começando agora, de fato. Tá? A gente já recebeu as bobinas de fibra ótica tá? e a empresa a Net, ela está é, iniciando a, a, a compra é, de, de caixas de emenda, ferragens, todo o material que ela precisa para iniciar efetivamente a construção. Tá? Então, essa construção deve estar começando é, tão logo, esse, esse material cheio, que não, não, não demora tanto assim. Nós temos a previsão de conclusão da implantação de pelo menos dois setores até o final desse ano. Tá? Então, a gente está falando de uma rede que deve estar ativa e funcionando até o final desse ano. Tá? Eu garanto para vocês que não é uma tarefa muito fácil nem é muito rápido, a gente construiu uma rede desta amplitude. Tá? Uma rede de âmbito estadual, ela não é facilmente construída. Tá? Exige um esforço muito grande, um empreendimento muito grande. Tá? Então, com o auxílio da RNP, a gente está conseguindo fazer isso num tempo quase recorde. Né? Em dois anos, dois anos e pouco, a gente já vai ter parte dessa rede construída e a gente espera que até o meio do ano que vem, toda essa, essa rede que eu mostrei para vocês esteja já funcionando é, e já provendo os serviços é, que a gente está é, é, idealizando para, para ela, tá certo? Ah, só para vocês terem ideia, né, em termos de capacidade, né, no backbone estadual a gente deve estar tá trabalhando com diferentes redes com 10 gigabits por segundo de capacidade, tá? Todas as universidades, todos os institutos de ciência e tecnologia ligados à rede devem começar com uma, uma, uma capacidade de 1 gigabit por segundo e as unidades de governo de 10 mega, 100 mega ou 1 giga, dependendo do porte e da necessidade de comunicação. Né? Obviamente, uma escola pública não vai ter a mesma capacidade, a mesma demanda de uma secretaria, né? de uma unidade mais mais extensa do governo do Estado. Tá? Então, dependendo da, da, da própria uh, avaliação né, do governo do Estado de demanda da universidade, as várias, eh, as várias unidades podem eh, estar ligadas a todas essas capacidades. E a gente tem que lembrar o seguinte, essas são capacidades iniciais, né, aquelas que a gente está começando com elas. A tecnologia ótica permite, por enquanto, eh, a gente... Né, ver né, a capacidade de multiplicar por 10 por 100 né, é só a mudança de equipamentos, né? Os equipamentos que acendem as fibras, a fibra em si ela é subutilizada, né? Conforme a gente sabe, Bom, isso que eu apresentei para vocês até agora é a gente está vendo como uma primeira etapa da Infovia Potiguar. Tá? É, os setores de governo é, nos quais a gente foi apresentar essa proposta, eles disseram sim, tudo bem, né? mas para chamar isso de enfovia estadual, nove cidades está muito pouquinho. Né? É, o escopo dela é estadual, mas ela está longe de chegar e atingir o Estado todo. Né? A gente replicou, dizendo tudo bem, né? a gente fez uma rede. Com o dinheiro que a gente tinha, né? Se a gente quiser ampliar a rede, a gente vai ter que arrumar mais dinheiro, que isso certamente vai implicar em mais recursos, tá? Com os recursos que nós tínhamos, com o dinheiro que foi disponibilizado para financiamento, essa foi a rede possível de ser feita, né? Mas nós, então, é, qualificamos né, esse esforço como uma primeira etapa na implantação dessa rede, tá certo? É, nós já iniciamos novos estudos, identificando é, possibilidades de ampliar essa rede é, de forma gradativa, né, identificando novas etapas, com o objetivo de ampliar e chegar ao maior número de cidades e municípios do Estado possível, né, com o que a gente tem hoje em dia. É, uma segunda etapa já foi identificada, é, completando as cidades onde existem instituições de ensino e pesquisa, né? onde existem campi avançados, ou da UFRN, ou do IFRN, ou da UFERSA, ou da UERN. Tá? Essas cidades são mais umas nove cidades que ainda têm essa, essa potencialidade e são cidades que recebem naturalmente essas redes. Tá? A, a, o desenho que a gente fez é que o dia após a inauguração da rede, na hora que essa rede começa a ser operada, né, ela precisa ser mantida e operada de uma forma adequada. Não basta só implantar, não basta só construir. Né? Nós temos que operar e manter. E quem deve operar e manter são é, equipes das instituições de ensino e pesquisa espalhadas por essas cidades. Né? Por que isso? Porque são os locais onde a gente conta com pessoal capacitado, né? a gente conta com é, um apoio institucional que permite esse tipo, né, de, esse tipo de, de atividade, né? como acontece aqui na rede de Ganatal. Tá? Então, já existe uma, uma, esse, esse primeiro estudo, né? É, prevendo a ampliação dessa rede e nós vimos inclusive que outras etapas né, é, seriam possíveis já atendendo a cidade de menor porte, cidade de médio e pequeno porte é, e a, mas aí vai depender muito do interesse do governo do Rio Grande do Norte em viabilizar essa ação tá? então só para ilustrar né, essa segunda etapa, conforme eu falei ela já é, implantaria esses novos enlaces aí entre Pautos Ferros e Caraúbas, e Apodi, né? ah, onde tem agora esse... Opa! Onde tem esse, essas bolinhas azuis agora, seriam as novas cidades né? dessa segunda etapa, onde seriam implantadas as redes metropolitanas. Né? Esses, é, esses marronzinhos aqui seriam os novos links é, entre cidades a serem implantados. Né? já levando essa rede a quase 20 cidades são as 20 cidades talvez mais populosas do nosso estado né que atingem uma quantidade já significativamente grande da nossa população tá então é, essa é um é, essa ampliação né é, vai ser elaborados estudos o anteprojeto né para essa ampliação ele está começando a ser elaborado é, atualmente para a gente ter uma, uma um orçamento né inicial para que a gente possa é, começar a correr atrás do financiamento necessário para viabilizar a, essa essas novas ações né bom então resumindo né terminando a minha apresentação vou deixar um tempo aqui para a gente é, teria muitos outros aspectos mas eu achei que é, isso, nesse evento, né, nessas condições, é o que a gente poderia trazer aqui. Então, essa, essa primeira etapa ela está em execução. Tá? A gente espera uma ativação gradativa de todos os trechos durante esse ano, esse próximo ano, esse próximo 12 meses, é, com esse objetivo, né, construir a rede acadêmica do Rio Grande do Norte, é, interligando todos os campos das universidades federais e estaduais, construir a rede de governo do Rio Grande do Norte, né, interligando unidades de governo nessas cidades. Tá? E aí, repito, são escolas, são hospitais, são delegacias, são centrais de cidadão, são unidades da IMPARNE, é, tudo, tudo ligado a governo. Tá? E também é, nós já previmos a implantação de redes metropolitanas locais em cada uma dessas cidades, que possam ampliar o atendimento disso a outros setores de governo e a outras instituições, né? é, tipo unidade de prefeitura e outros órgãos de governo que tenham uma abrangência estadual. Tá? É, para deixar claro... Né? Eu, eu vou abrir para a pergunta já. É, essas redes, né, nós não operamos comercialmente. Tá? O nosso... O nosso foco né, é o atendimento de universidades, né, é, órgãos ligados ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e de governo. A gente não liga a padaria de Samanel, a gente não liga o banco, a gente não liga é, o shopping, a gente não liga isso. Isso é, é a, vamos dizer, é a seara dos provedores, né? é a seara do, do provedor que está se associando a gente ou daqueles que já têm infraestrutura instalada naquela cidade e que exploram comercialmente o acesso à internet. Tá? O nosso foco, o nosso, o nosso público-alvo, nossos clientes são né, escolas, universidades e unidades de governo, né, estadual e municipal. Tá? Bom, como eu falei, todas essas novas etapas, inclusive a, a segunda, dependem de recursos adicionais. Né? Nós já fizemos essa apresentação para vários parlamentares da bancada do Estado, né? deputados federais, senadores, e nós já vimos uma movimentação bastante positiva. Né? Já existiram deputados que já sinalizaram com o interesse de colocar dinheiro de emenda parlamentar para viabilizar a ampliação dessa rede. Né? A gente está aguardando, é, eu... É, moro aqui no Estado há muito tempo, mas sou carioca, filho de mineiro. Né? E mineiro só, só conta com dinheiro quando ele está no banco. Né? Quando ele cai na conta do banco, eu lá ah, agora eu tenho dinheiro. É, por enquanto, a gente tem promessas de dinheiro, a gente não tem dinheiro. Tá? Então, quando esses recursos chegarem, né? se chegarem, quando chegarem, a gente vai continuar com essa, essa iniciativa aí ampliando, né? ampliando essa, essa ação. Tá? O que a gente tem... Né? É... Opa, travou aqui. Travou aqui, você? Pronto. É, é, o que eu queria completar essa apresentação, né, dizendo que, por parte da universidade, por parte do Núcleo de Redes Avançadas da universidade, existe uma grande disponibilidade né, nossa, em auxiliar o governo né, do Rio Grande do Norte a implantar essa infraestrutura de rede eh, necessária para o desenvolvimento econômico e social do Estado. Né? A gente sabe que, para algumas localidades, né, principalmente aquelas localidades remotas, né, situadas, são muito distantes, são populações pequenas, eh, muitas vezes o setor privado não tem interesse né, porque aquilo não é viável economicamente para eles investirem dinheiro né, para implantar o serviço lá e esse seria uma função do Estado né, chegar a esses locais onde a iniciativa privada não tem interesse econômico de chegar porque aí a, a, a ótica do Estado deveria ser outra né, deveria -se levar o desenvolvimento aos locais onde, é, é, onde está muito distante né, onde a as condições estão muito distantes do que é, se, esperam, se esperaria como adequadas. né? Mas isso, eu repito, né? é, isso precisa fazer parte de uma política do Estado e ele absorver esse, esse a continuidade desse projeto, apostar nisso. É, nós acreditamos que com a ativação dessas redes, né, com o início de operação dessas redes, como aconteceu na rede de Ganatal, né? quando as instituições começarem a ver os frutos, os benefícios, né? naturalmente a, a, vai haver a, o interesse e a procura dos setores de governo por ampliar essa, essa, essa iniciativa. Tá? A gente confia nisso, né? mas é, é o que a gente pode fazer até agora. Tá? Então, é, é isso que eu queria apresentar para vocês. A gente tem aí uns cinco minutinhos que eu abro, se alguém quiser alguma pergunta, né? tem um é, é, vou tirar qualquer dúvida que possa ir com vocês, tá? Eu trabalhei com telecomunicações na Petrobras, até pouco tempo, sou aposentado, é, mas participei da Américas Telecom, e a gente tem uma palestra da Telebras, prometendo-se faz três anos, foi em São Paulo, no Expo Centro Norte, e eles prometiam que a, essa expansão da internet, principalmente, para o interior do, do, dos estados no Brasil, seria patrocinada pela Telebrás. Só que eu nunca vi nada a respeito do assunto aqui no Rio Grande do Norte. Pode ser que em algum estado do Brasil tenha alguma coisa andando ao nível da RNP. É, como você sabe, você é da UFN, né? Pronto. Eu participei daqueles laboratórios que esteve lá é, na implantação e estou muito feliz em saber que a coisa está andando aqui no Rio Grande do Norte, né? São Paulo Protegir, por exemplo, que é a minha cidade natal, tem um IF lá, nem sei como é que ele é atendido com a internet lá. É, é, eu a... queria saber se a Telebras tem alguma parceria com vocês também para juntar esforços. Na realidade, a, a Telebras presta alguns serviços para a RNP. A Telebrás ela é vista pela RNP como um provedor né, estatal, no caso, né, de serviços de telecomunicações. É, todos os enlaces, do, ou muitos enlaces no interior do Estado, alguns deles são contratados, todos eles são contratados a provedores. Aqui... Por exemplo, a, a ligação atualmente é, do, do, dos campi é, em Caicó, em Currais Novos, em Santa Cruz, em Mossoró, em Pau dos Ferros, são todos contratados pela RNP a provedores. Alguns são contratados a Telebrás. Né? A Telebrás é uma prestadora de serviço. Tá? O, o que eu sei de é, programa assim, oficial né, de expansão do acesso à internet é através dos enlaces de satélite, né? tem o esse sistema GSAT recentemente o ministro Marcos Pontes, né, o astronauta, esteve aqui, ele nos visitou lá no, no meu setor, né, inaugurou o lançamento daquela capacidade nova da RNP, Chesf, e ele também foi a escolas, algumas escolas, é, para é, lançar essa, essa interligação. Na realidade, esses acessos de satélite, eles deveriam, eles são muito Caros são de baixa capacidade né? e eles, a princípio, deveriam estar voltados para essas regiões mais remotas. Né? Locais onde eu não consigo chegar com fibra, porque é, seria caro chegar com fibra. A população é pequena. Né? É, a demanda não é tão grande assim. Então, essa solução via satélite ela é uma boa solução. Tá certo? É, eu sei que o, o, o Ministério, através da Telebrás, eles tinham um programa que eles chamavam Internet para Todos, que foi lançado com pompas aqui na escola de governo há é, uns dois anos atrás, é, pelo, pelo ministro Kassab, na época. Tá? Eu chamo esse programa de Internet para Todos, vírgula, tá? porque, na realidade, é, ele pressupõe né, que a Telebrás vai disponibilizar o sinal de satélite e alguém, algum provedor local... Né, vai pegar aquele sinal, vai, vai, fazer, vai carregar a carroça, né? vai empurrar o, a pedra para cima da montanha, né? é, distribuindo o sinal, interligando a cidade toda e cobrando um preço que a Telebrás determina. Isso não tem interessado aos provedores comerciais. Tá? Eu tenho conversado, esse programa não foi para frente, porque o relato dos provedores é, professor, as contas não fecham. tá? O investimento que eu tenho que fazer para disponibilizar esse sinal, que é de baixa capacidade, né, para essa po população, cobrando o preço que a Telebrás quer que eu cobre, eu não consigo pagar esse investimento. Tá? Então, eu sei existem alguns programas da Telebrás, junto ao Ministério, usando satélites, tá certo? Mas eles seriam mais voltados, eles seriam mais adequados para essas regiões mais remotas do Estado. Tá? Ela não atende uma cidade como Natal, não atende uma cidade como Mossoró, não tem como. Tá? Ficaria extremamente caro né, para links de baixíssima capacidade. Quando eu chego com fibra lá, né, já tem vários provedores que chegam com fibra lá, não teria sentido implantar esse programa naquela localidade. E não atenderia a população também de forma adequada. Verdade. Mais alguma pergunta, gente? É, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. É, como é que funciona a parte de demanda de ativação das unidades, tanto do município quanto do Estado? Existe algum planejamento da RNP? Quando você implanta uma infovia, ele já vai mostrar onde as unidades serão acesas? Ou é uma demanda que vem da própria, do próprio governo, do Estado ou município? E como é que funciona essa gestão da implantação dessa rede para o acesso final? Seu nome como é? Matheus. Matheus, é, é o seguinte, é, já faz parte do projeto, né, já faz parte dos recursos previstos no projeto, todos os pontos que foram elencados inicialmente, né, durante a fase de anteprojeto, levantamento inicial que a gente fez, nós já estamos adquirindo, além dos serviços de implantação da fibra, a gente já está adquirindo também equipamentos, tá? suítes é, para alguns pontos de maior capacidade. É, as redes de menor capacidade são através de rede ótica passiva, então é outro tipo de equipamento, mas o ponto de rede, né? ah, acender a fibra na unidade, já está previsto, já está, vai ser feito pelo projeto. Tá? A configuração de toda essa rede, a gente vai entregar tudo funcionando, tudo prontinho, com a ideia de monitorar, operar e manter essa rede funcionando. tá certo? É, o que a gente não tem previsto é a distribuição do, do sinal dentro das universidades, dentro das unidades. Tá? A rede local dentro da, da, da, da escola, dentro do hospital, dentro da secretaria, isso não está previsto. Tá? Mas até o ponto de rede... Chegando lá, isso está né, tá tudo resolvido. É, a parte de operação e manutenção, como eu mencionei rapidamente, ela deve acontecer em centros de operação que estão sendo implantados em cada uma dessas cidades. Em geral, nas IFES, nas Federais de Ensino Superior. Ou numa. O IFRN é um grande parceiro, ele está sediando. Né, a, a, a, está hospedando a, a implantação dos centros de operação em várias cidades, né? a UFRN também, a UFERSA também. Tá? Então, a gente está implantando centros de operação, já estamos dando treinamento para esse pessoal. Né? Há duas semanas atrás, demos o primeiro treinamento para os técnicos que vão fazer a gestão dessa rede. Tá? É Tudo acompanhado pela minha equipe aqui em Natal, tá certo? mas existem equipes locais que vão estar responsáveis pela operação, manutenção e monitoramento daquelas redes. Tá? E o NOC estadual, né, aquele que vai interligar todo, é aqui na UFRN, aqui no Núcleo de Redes Avançadas. Tá? A, a sustentabilidade dessa rede está quase toda resolvida. Tá? Porque os provedores que constroem a rede, durante 10 anos, por contrato, eles fazem a manutenção de todo o cabeamento. Tá? Então, a gente não tem que pagar por isso. Tá? Os postes para a implantação dessa rede, a gente também não vai pagar aluguel. Né? A gente está negociando com a e ceder Fibra por aluguel de poste. Tá? Então, é uma outra conta que a gente não paga. Tá? A conta principal que a gente tem que se preocupar para pagar é o pessoal que vai estar tá lá na frente, são os recursos humanos, a equipe técnica que vai estar tá lá fazendo a monitoração, fazendo atendimento. Tá? Que é muito importante um esquema de atendimento para essas instituições. Né? Porque a gente sabe, por melhor projetada que esteja a internet, tem uma hora que para. Tá? E quando para, eu ligo para quem? Tá? Esse era um defeito grande que nós vimos nas iniciativas anteriores do governo federal. Tá? Eles fazem projetos que falam da implantação, mas não fala na hora que estraga quem que atende, quem que opera aquilo, quem que mantém, quem que conserta, isso, isso não é dito, não tá? E na hora que o negócio para, eu reclamo com quem, né? Eu coloco aonde a minha, a minha, é, a minha demanda, a, a, né? o meu bilhete de, de reparo, é, né? Tá certo? Então isso tudo está equacionado, isso tudo está é, pensado, né? Para que isso funcione, como funciona a nossa rede aqui na Grande Natal? Ok? Alguma outra pergunta? Gente, então quero agradecer a vocês. O meu tempo já esgotou, os já 45 minutos já foram. Então eu queria agradecer a vocês, a atenção de vocês. Obrigado.